E um belo dia, eu saindo, eu lembro como se fosse ontem, é, eu saindo de um cliente que eu atendia pela Nestlé, eu um encontro com o Rafael. E ele falou com essas palavras, ô Schneider, bom te encontrar aqui, eu lembro que a Andressa me falou de você, que você tem um perfil bacana assim para trabalhar na indústria farmacêutica, você, como que tá? Você, você tem interesse? Ele me falou dos benefícios. Eu, eu logo atinei para esse mercado e perguntei, olha, Rafael, eu não sei muito bem como que funciona, mas você que está dentro, poderia me ajudar? Ele, lógico. E a partir daquele momento, ele, ele foi me instruindo, o que de fato é uma, ser um representante da indústria. Porque a gente fora, a gente tem um uma mística de que é uma, uma coisa inacessível, que é coisas assim, que você precisa ser super técnico em farmacologia. Em te... Aí a, a questão veio, eu preciso de saber de farmácia para entrar na indústria farmacêutica? Aí eu fui vendo que não. É, eu lembro que na minha primeira entrevista eu falei com, com o gestor. Eu sei que o ápice de um representante comercial é a indústria farmacêutica, por, por isso que eu estou tendo essa oportunidade aqui na sua frente, porque eu quero chegar no ápice, tá entendendo? Que eu sei que para qualquer representante comercial eu já fui vendedor de porta a porta, já fui vendedor de consórcio, tinha, tinha dias que eu armava a tenda para vender e falava assim agora para onde que eu vou, já vivi essa experiência e eu, e eu sei que... Para um representante comercial ou de vendas, seja ele qualquer produto ou empresa, se ele vislumbrar a indústria farmacêutica, ele pode enxergar que, epa, eu posso chegar no ápice e esse ápice estava perto de mim, eu não sabia. Com cerca de seis, a, a, seis meses a um ano eu consegui lá, eu consegui enxergar que, tanto o Celso como o Rafa eles conseguiram trazer essa realidade para os encontros que tiveram durante o curso e muito bom realmente. Eu vivenciei isso. Eu lembro que até ele me pediu para falar da minha experiência. Eu falei naquele momento que para as pessoas que estavam lá fazendo o curso, gente, acredito que é isso mesmo. que Vocês estão fazendo é o que eu faço hoje. Os que, o, o que vocês estão construindo aqui dentro é o que eu estou realizando então quando vocês estiverem aqui vocês vão enxergar, pô, eu estou preparado vocês não vão ter aquele sentimento, eu não vou dar conta eu acho que isso, o que mais me chamou a atenção é que isso foi da forma natural porque eu conheço tanto o Rafael quanto o Celso eu conheço porque quando eu ingressei eles me deram esse suporte Aí, quando eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas, falei: eu sempre lembrava dessas duas figuras. Aí eu fico, meu, obrigado por esse legado que você deixou pra mim. Quando eu conheci essas pessoas que e me falaram assim: você, você tá ganhando quantas? Falei assim: ah, eu tô ganhando dois mil, dois mil e quinhentos, em média com comissão. Cara, você tem um perfil e ganhar cinco, oito mil reais, falei sim. aí eu pensava assim, não, isso aí é só depois que eu tiver minha pós-graduação. E quando essa realidade veio a mim, foi até interessante que eu conheci esse curso de fato quando eu ingressei na minha pós-graduação, que no primeiro dia de aula eu achei que eu não ia dar conta de pagar o curso que eu fiz os cálculos e eu ficava devendo em média 100, 130 reais no meu orçamento, falei assim, ah, eu vou fazer esse curso que ele é bom, e no primeiro dia de aula, no primeiro intervalo eu conheci o que é o Celso, o que, é que ele podia me ajudar, e ele me ajudou, é um benefício muito bom que eu achei que eu não ia dar Nunca ia ter isso nas minhas mãos. Hoje eu tenho, consigo dar uma qualidade de vida para minha família, continuar investindo no estudo, em capacitação profissional. Ah, quando você está aqui dentro, você vê que o seu leque aumenta e você vê que representante é um grande pedestal, mas que existe milhares na sua frente ainda. Você ser gerente, você ser gestor de outra de outra indústria, você, vê, você acha que é só um ou duas, mas quando você vê a infinidade de medicamentos e a oportunidade que é a indústria farmacêutica, você assusta e fala assim, poxa, eu tenho chance de crescer que eu nunca imaginei na minha vida.